gigantesca na história da filosofia, sobretudo porque a viragem que o século XX vai fazer, eu disse que no início da filosofia o é, tempo é subordinado ao movimento, a viragem que a filosofia vai fazer é exatamente tornar o um movimento subordinado ao tempo. Então é isso que é, é Evidentemente com uma rapidez excessiva, é isso que é a grande marca do diferencial da filosofia antiga para a filosofia moderna. É o deslocamento da posição do tempo. O tempo que aparece quando subordinado ao movimento, ele vai se libertar do movimento e o movimento vai se subordinar e o movimento vai se com o modelo, modelo. Tempo se subordinar o movimento e em seguida. Movimento subordinado ao movimento, usando esse momento, é, vai ser escrita a história do cinema, no sentido de que a história do cinema reproduz exatamente essa mesma questão. O cinema nasce com o tempo subordinado ao movimento. E para vocês entenderem o que é o tempo subordinado ao movimento, é o cinema clássico de Hollywood, Western, filme histórico, filme noir, o que é psicossocial, ou todo esse Natal que vocês veem na, na televisão, é o tempo subordinado no mulher. A partir da década de, de, de 40, no cinema, no cinema e a partir do início do século, na filosofia, vai haver a revolução do tempo. Vai haver a revolução do tempo. Na década de 40, no cinema, é o Orson Welles, que vai fazer a reversão no um filme famoso dele que é o o cidadão Kenny, faz a reversão, o um movimento torna-se subordinado ao, ao tempo. E a filosofia vai fazer o mesmo processo. Qual processo? Vai tornar é, um, um movimento subordinado ao tempo. E aí, a partir daí, o tempo se torna a grande questão do pensamento. Então eu, eu vou partir daqui, é o tempo como a grande questão. O pensamento, o tempo é uma grande questão da filosofia, o tempo é uma grande questão da ciência, uma grande questão da, das artes, é, uma grande questão da matemática, ou seja, já não é mais um movimento que domina, agora é o tempo que se liberou do movimento. E, ele, e essa liberação que o tempo faz, e para vocês entenderem o que é o tempo semelhante, a um louco, um louco no sentido clássico, um louco desses que andam na rua, abrindo as, as, grau, as grades da sua visão no século XVIII e começando a caminhar nas ruas sem direção, perambulando como se fosse uma personagem de Walter Benjamin. Ou seja, o tempo, ao se libertar do movimento, ele não segue mais nenhuma regra. Ele não tem nenhuma regra. E é esse tempo, sem nenhuma regra, que a filosofia vai começar a se desenvolver. com ele. Eu vou iniciar isso para depois chamar as projeções, eu vou iniciar isso com Proust, entendeu? Não porque Proust seja mais fácil, ou porque Proust é mais simpático, mas porque provavelmente Proust é um dos maiores pensadores do tempo que existe na história da humanidade. Então, Proust quando vai pensar o tempo, Proust eu não pensa, não né? Marcel Proust, escritora, Recep Tantelli, etc. O Prus, quando vai pensar no tempo, ele vai fazer, em primeiro lugar, uma, uma, uma, uma, uma modificação no entendimento que nós temos de alguma coisa que parece que pode ser definitiva para nós, que se chama é, a, a, a teoria das faculdades. Eu vou começar explicando para você que era a teoria das faculdades, que era algo que era tido como definitivo, e que o investimento de Prus vai fazer uma modificação completa nessa ideia de faculdades. O que é isso? Nós, os sujeitos humanos, nós, sujeitos humanos, é, temos, temos ou consideramos como sendo as nossas forças, as forças que definem o sujeito humano, as suas faculdades. E as faculdades do sujeito humano são imaginação, Memória, inteligência, hábito, linguagem, ou seja, são forças propriamente espirituais do sujeito humano. Chamam-se faculdades. E entre essas faculdades, entre essas faculdades do sujeito humano, existem três, e isso aqui há uma certa arbitrariedade que eu estou falando, existem três que são altamente destacadas. Uma delas é a memória a de memória, que é a faculdade que nos dá o direito de retornar aos antigos presentes. Eu toquei isso na primeira aula. Ou seja, a faculdade memória ela nos dá o direito de retornar aos antigos presentes. Ou seja, se nós não tivéssemos memória, nós perderíamos as nossas, todas as nossas experiências vividas. Ou seja, as nossas experiências vividas permanecem em nosso em função desta faculdade chamada memória. Ou seja, pela memória eu posso trazer de volta tudo aquilo que eu experimentei. Certo? A experiência retorna pela memória. Então, a segunda faculdade que eu vou me referir é a faculdade de maior importância dentro do sistema social que nós vivemos, que é a inteligência. Porque a inteligência, a inteligência ou a razão, vocês podem usar como sinônimo, é uma faculdade com a capacidade lógica, ela tem uma capacidade lógica e ela que organiza a inteligência, ou a razão, ela que organiza a nossa sensibilidade. Ou seja, a sensibilidade eu estou usando ali como uma faculdade. Por exemplo, um homem de repente começa a sofrer as mazelas do amor, começa a ser atormentado pelas paixões, picado pelos desejos e... É a inteligência a, a faculdade que virá organizar a desordem, por acaso, do mundo da sensibilidade jogar. Então a inteligência ela passa a ser, dentro do nosso tempo, a faculdade mais, mais, é, valorizada, mais valorizada. E a inteligência ela tem uma semelhança com a percepção. Então, falei da memória, que é a capacidade de nós retornarmos ao antigo presente. Falei na inteligência, para estou percepção. A percepção é aquilo que nos dá o mundo da sensibilidade. Ou seja, pela percepção você apreende tudo aquilo que pertence ao campo da sensibilidade, através da audição, através da visão, ou seja, através de todos os elementos da percepção, o mundo lhe aparece, mundo aparece. E a inteligência é aquilo que nos dá o mundo dois significados. Então, pela inteligência, nós temos os significados, pela percepção, nós temos os objetos sensíveis e pelas memórias, nós temos o antigo presente. E isso é, classicamente, o que se chama o mundo que aparece. E aí, agora, quando o Proust vai fazer um investimento nisso que está aí, quando o Push vai fazer um investimento nisso que tá aí, a primeira coisa que o Proust descobre é a memória, a memória que não está ligada as nossas experiências vividas, ou seja, o Push descobre a existência em nós de uma memória capaz de trazer de volta alguma coisa que nunca foi presente. Isso daqui é uma experiência que sai do senso comum, quer dizer, o senso comum se quebra diante disso, no sentido de que é o que o Push está chamando de memória, é exatamente a mesma coisa que o Platão é chamava de reminiscência, é sinônimo de reminiscência de Platão, é o poder que nós temos de, através dessa memória, trazer para o presente aquilo que nunca foi presente. Ou seja, aquilo que nunca foi experienciado, que nunca foi experimentado, aquilo que nunca foi vivido. Ou, ou seja, essa memória do plus, ao invés, de lidar, ao invés de lidar com o antigo presente, o que essa memória lida, na verdade, é com o próprio tempo. Ela entra em contato com o tempo todo. Isso daqui, é surpreendente, isso daqui é surpreendente, é o fato de nós termos o poder de entrar em contato direto com o próprio tempo. Ou seja, um, um exemplo para vocês. É, nós passamos da vida fazendo uma série de experiências. Essas experiências que nós fazemos chamam-se percepção, é o um mínimo experimental de cada um de nós. Ou seja, a minha vida é um conjunto de presentes, um conjunto de experiências de virgens. Agora, essas experiências vividas, eu sou capaz de recuperá-las através da minha memória. A minha memória traz essas experiências vividas de volta. Chama-se memória do vivido, memória de um antigo presente. Agora, o que o fluxo está chamando de presente seria você, ao invés de trazer de volta as experiências vividas, o que você traria seria o próprio tempo. Você entrar em contato com o próprio tempo, pela memória você entrar em contato com o outro tempo. Parece uma coisa de menor importância, mas não é de menor importância, porque você teria, pela memória clássica, a memória que recupera o presente vivido, você jamais entraria em contato com o outro tempo. Você entraria somente em contato com o seu passado. Agora, essa memória, que o chama de memória ontológica, você entra em contato com o tempo puro. O tempo como ele é. O tempo como ele é. Então essa memória, essa memória é a primeira marca de uma experimentação do século XX. Ou seja, é o é, é um homem descobrindo em si uma faculdade capaz de entrar em contato com o ser do tempo. Isso chama-se o ser em si do passado. A memória em contato com o ser em si do passado. Ou seja, você ao invés de entrar em contato com o antigo presente, você entra em contacto com o ser do passado. E essa experiência, essa experiência da memória com o passado é, resultou em é, quase a totalidade da obra do Proust. Mas, no final da obra do Push, o Push vai buscar uma segunda faculdade para lidar com o tempo. E essa segunda faculdade chama-se pensamento. E o Push vai distinguir pensamento de inteligência. Enquanto a inteligência é um instrumento lógico, um instrumento lógico, que tem a função de dar conta das relações que, estão, que são estabelecidas, ou seja, os significados estabelecidos. Você entra com a sua inteligência e faz práticas racionais para dar conta do menino que está na sua frente, através dos significados estabelecidos. E o Custe vai falar da existência de alguma coisa diferente, chamada pensamento. E quando o fala um pensamento, ele vai nos explicar aquilo com que o pensamento entra em contacto. Da mesma forma que a memória clássica claro, é entra em contato com o antigo presente, a memória ontológica entra em contato com o tempo todo, esse presente, esse pensamento, vai entrar em contato com o que em filosofia chama-se complicado. O que é complicado? Eu vou tentar explicar o nome dessa aula, esse conceito difícil, que então, é um dos conceitos fundamentais da obra de interesse. É o pensamento que entra em contato com o próprio nascimento do tempo. É. Vou tentar mostrar para vocês. Existem momentos nas nossas vidas, por exemplo, quando nós estamos dormindo. Dormindo não é sonhando, hein? Não é a mesma coisa. É no sonho. Quando nós estamos dormindo, é em que as três dimensões do tempo passado, presente e futuro, elas se complicam. Elas se misturam. Elas perdem a ordem que elas têm elegida. Porque, quando nós estamos na vigília, nós distinguimos claramente o presente, e o passado e o futuro. Mas no sono, o presente, e o passado e o futuro se misturam. E isso chama-se complicacionamento. Complicação. Então, os três tempos, as três dimensões do tempo misturadas, elas chamam-se o nascimento do tempo. Ou melhor, quando essas três dimensões do tempo estão misturadas, nós estamos diante da eternidade. O que se chama eternidade? Melhor explicando para vocês. Quando você pega um determinado conceito, por exemplo, o conceito de eternidade, e a religião trabalha nesse conceito de eternidade, e o Cristo trabalha nesse conceito de eternidade. Na hora que a religião trabalha no conceito de eternidade, a religião diz que a eternidade é uma existência que se coloca no infinito. A religião chama a eternidade de uma existência que se coloca no infinito. Mas, no momento em que Truste vai trabalhar na eternidade, ele diz que a eternidade é a mistura das três dimensões do tempo. Ou seja, o presente, o passado e o futuro ainda não se libertaram. Eles estão misturados. Por isso, o pensamento, quando lida com a eternidade, logo quando ele lida com o nascimento do tempo, o pensamento se torna criador. Ou seja, a obra de arte ela não é constituída pelas faculdades clássicas, nem mesmo é constituída pela memória A obra de arte é constituída pelo pensamento, porque o pensamento é a única faculdade capaz de entrar em, de entrar em contato com o tempo anterior ao seu próprio nascimento. Certo? O que é o tempo anterior ao seu próprio nascimento? É quando o tempo tem as suas três dimensões misturadas, e o pensamento ergue alguma coisa quando ele se mergulha nesse Nessa, nessas três dimensões misturadas. Por isso, a obra de Kuster é uma obra que quer o pensamento e a eternidade. Vocês vão ver aqui? O pensamento e a eternidade. Então, o que eu estou dizendo é que esse acontecimento é muito claro no século XX. Ele é muito claro no século XX por causa de quê? Porque o século XX é aquele que fez a experiência da, do deslocamento do tempo, ou seja, o século XX tirou a subordinação do tempo que tinha o movimento. E nessa tirada da subordinação do tempo ao movimento, né, de não, não deixando mais o tempo subordinado ao movimento, o tempo fica liberado, o tempo fica liberado, e o que o século XX descobre é que fazer filosofia, fazer ciência, fazer ato é pensar o tempo em seu nascimento. Então, a base da aula é essa. Eu vou começar a apresentar agora, para vocês. vou apresentar também Demais? Já então, posso apresentar? Pode, o melhor do fim agora. Sim, mas não é o é é melhor. O então, não melhor não, não, é melhor. não que ser é né? que não, Peço, gente, não. É. Eu que virar, sabe? Eu isso. Vamos <risos> é <risos> lá. Eu não sei dar não sei. O que é isso? Eu, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou começar mostrando um para vocês, eu vou começar mostrando um para vocês, é, é questões relativas ao cinema, relativas ao cinema, a mesma questão do tempo e pensamento, né? relativas ao cinema, questões relativas à música e questões relativas à pintura. Sendo que na questão da cultura, eu já trabalhei ontem, sem mostrar imagem. Quer dizer, isso vai ficar muito mais fácil agora. Então, se isso, for possível, agora já vamos ter né? eu tenho que entender né? esses capaz de não ser possível. Assim, é, vamos dar, vamos dar. Vamos acelerar isso Deixa eu ver um, aqui. Não para vai você quer ir o 那包的。 Que foi passar umas férias de beleza é, depois da morte da mulher e da filha. E teve atalho de coração. Foi um proibido tocar piano. E ele leva para ele definitivamente esse princípio: a arte é produto do intelecto humano. Pode ir. Eu cheguei mais para esquerda, né? Eu não tenho que um pouquinho. Ele está com ele. Ele tem. O primeiro choque em relação à possibilidade da natureza de produzir álcool de águas. E esse garoto tem a todos os supostos que o o personagem tinha para A suposição de que ele tinha de que a natureza jamais poderia produzir uma roda de armas. Agora nota-se ali uma, uma, uma questão dúbia, porque a, a reação do garoto em relação a ele é uma relação homossexual. Ele não tem essa relação, a ele, porque tem um garoto. O garoto reage para ele, né? O personagem que ele tem por ele. Bom. Esse filme, esse filme, a obra de Bisconti é uma obra é, é, é, associada, muito associada com Marcelo Proust, e ela é considerada é, uma das, um dos primeiros grandes autores que vai pensar a questão do tempo. Então, agora eu vou mostrar para vocês, esse é o Capone, eu vou mostrar para vocês um autor. É mais moderno mais moderno no sentido, é mais ou menos da mesma época, de é um pouco mais doido. É um autor americano chamado John Cassadetes. O John Cassadetes é conhecido pelo grande público em função do bebê da na qual ele é ator, mas o, o, o Cassadetes é um diretor de cinema, e provavelmente um dos maiores diretores de cinema americano, e a obra dele também é toda voltada para o tempo. E esse retorno que ele faz para o tempo no cinema dele, ele faz sobretudo através da música. Então, nesse instante, viu? Depois ele vai usar uma fórmula uma forma chamada Gestos, que ele tira do Brecht, e vai construir uma obra magnífica de cinema tempo. Então, eu vou mostrar para vocês apenas a abertura de um dos filmes mais populares dele, que é um filme chamado Glória, que é um filme que vocês podem arranjar um vídeo a qualquer momento. Então, você mostrar a abertura do filme e vocês verificarem a relação que vai haver entre o que se chama, e isso só pode se dar a partir da, da, da revolução que o Oswells fez no cinema, a relação que vai se dar entre o ótimo e o sonoro, entre a trilha e a imagem. Ele vai fazer uma relação entre a trilha e a imagem, que é uma verdadeira obra-prima. Eu entrar em contato com uma obra-prima de uma abertura de um filme. O filme chama-se Glory, a música é de Bill Pott. A transformação da postura que a filosofia antiga tinha, subordinando o tempo ao movimento, para a postura da filosofia e das artes modernas, que subordina o movimento ao tempo, recebe o impacto de um pensador do teatro e um pensador das questões políticas famosíssimo, chamado Brecht. O Brecht se inventa um conceito chamado gestos. Escreve em latim, gestos. E gestos é o meio como o Brecht tem de libertar o tempo do movimento nas personagens de um filme ou de uma festa teatral. O que é isso exatamente? Quando nós estamos diante de um filme, diante da exibição de um filme, o que nós vemos nesse filme é um processo de associação de imagens. As imagens vão se associando em função de uma história que é narrada por essas imagens. Então você vai ver um filme, o que você vê num filme é, é, é a sucessão de imagens através de quadros ou planos. E essa sucessão de imagens ela é regulada por uma história, conta-se uma história e essas imagens narram essa história, ilustram essa história. Se nós entramos num momento em que o tempo quer se libertar do movimento, essas imagens reguladas pela sucessão é o domínio do movimento. Então, o que vai acontecer com o cinema do Cassavetes é que ele vai tentar introduzir alguma coisa de altissimamente surpreendente. Ele não vai deixar mais que uma história, uma intriga, um enredo, regule a obra dele. Ou seja, as personagens elas já não são mais reguladas pela história ou pelo enredo. Elas já não são mais reguladas pela narrativa. Ele introduz a noção de gestos. E gestos quer dizer o quê? Gestos é uma postura. Gestos é uma atitude, ou seja, uma personagem toma uma postura e a partir daquela postura a história se desenvolve. Ou seja, a história não funda as posturas da personagem. É o contrário. As personagens elas inventam postura e aquelas posturas criam um determinado movimento. Ou seja, subordina o movimento ao tempo das posturas e dos gestos. E o Brecht e, e, e o Cassavetes, que é uma coisa difícil, eu sei que estou dizendo para vocês, vocês vão ter que ver o filme do Cassavetes para entender isso que eu estou dizendo, mas o Cassavetes, através disso, ele quebra uma tradição de cinema, que é o cinema subordinando o tempo à sucessão das imagens. Então, o de cinema do Cassavetes, ele vai ser marcado pela ausência de história, de enredo e de narrativa. É como se você entrasse em contato com um mundo completamente diferente desse mundo clássico que nós temos. Ou seja, o que está sendo dito, agora de uma maneira muito radical, é que um homem, um homem, isso eu citei na segunda aula, um homem alcançaria a sua liberdade no momento em que ele abandonasse a subordinação que ele tem ao momento. A liberdade implica a conquista do tempo. E essa conquista do tempo, todos os grandes pensadores do século tentam fazer isso. O Brecht tentou pelos pelo gestos. o famoso gesto social. Esse gesto social é uma alteração dos caminhos da história, altera-se o caminho da história, pelas posturas que um corpo tem. Então, quando você vê um filme do, do Cassavetes, você toma uma surpresa incrível. Porque o filme do Cassavetes é percorrido pelos primeiros planos, que são chamados planos afetivos, e são percorridos por os gestos mais originais, exatamente para quebrar o domínio do movimento. Então, aí, no cinema do não vai ser mais mostrado para vocês o percurso do curso, não vai ser mostrado para vocês como que o tempo vai começar a dominar o movimento, e a arte se libera das forças do movimento e passa a investir no tempo para conquistar Muito bem. Então, em termos, de, em, termos de, em termos de cinema, eu fiz essas duas apresentações para vocês. Essa segunda apresentação do Cassavetes, ela teve um duplo valor, porque eu pude mostrar para vocês o que se chama a conjugação do ótico e do sonoro. A conjugação do ótico e do sonoro é porque o um espectador clássico, acostumado com o cinema movimento, ele não dá muita importância à música. E nota-se aí a importância que a música tem no um filme. Ou seja, é muito, é muito Não é que é, nós sempre achamos que a imagem é determinante da música. É falso. A música e a imagem, estou dizendo imagem ótica, imagem ótica é imagem visual. A imagem sonora é a imagem musical. Elas são autônomas, elas são inteiramente autônomas. Ela uma não depende da outra. Quando você pega esses filmes comuns, esses relatados, a música está a serviço da imagem, da imagem visual. Agora, no filme do cinema tempo, não. As músicas, a música e a imagem, elas têm uma autonomia e elas fazem o que se chama uma, uma espécie de, de alternância. É, um, é uma prática inventada, inventada em resposta, a, a, em resposta ao expressionismo alemão. O Especialista Rigoremon trabalhava exclusivamente com claro e escuro. Então, tem uma resposta agora ao, ao, ao, ao Especialista Rigoremon, é, é, a, a alternância do abstacionismo lírico. Ao invés de você viver em função do claro e do escuro, você vive em torno da variação da luz e da variação do som. Então, é, é um novo mundo começa com a se constituir. E o que eu estou explicando para vocês é que o cinema fazendo isso, ele altera a nossa sensibilidade. Ele altera a nossa sensibilidade. Nós passamos a, a ver de maneira diferente e a ouvir de maneira diferente. Se o cinema, se a arte não fizesse isso, não houvesse a arte para fazer isso, nós estaríamos mergulhados e viveríamos mergulhados eternamente nos nossos hábitos. A arte vem exatamente para quebrar os hábitos exemplos no século XX de Schoenberg, para criar novas linhas de entendimento da, do mundo da música e do mundo da imagem é, visual. Eu acho que claro, na exposição que eu fiz, viu? Então, nós vamos voltar a isso para entender o que, que significa Que um dos exemplos bons que vocês teriam, seria um pintor francês italiano, mas espécie que viveu em Paris, chamado Modigliani. O que, que o Modigliani faz com um os olhos? sobretudo com os olhos e com o pescoço. Quando ele faz isso nas suas telas, ele altera a nossa sensibilidade. Alterar a nossa sensibilidade é alterar o nosso modo de viver. Alterar o nosso modo de viver. Porque todos trazem uma ideia fechada que o modo de vida é, é regulado pelos hábitos. Sim, é regulado pelos hábitos. Mas a única maneira de quebrar é o domínio dos hábitos é exatamente pelas formas da arte. Por isso, toda arte tem dois objetivos. Toda arte. São objetivos exclusivos da arte. É, é tocar na sensibilidade. Tocar nos afetos e nos percétricos. Ou seja, alterar os nossos afetos e alterar os nossos percétricos. Eu vou dar um exemplo para vocês de literatura, um exemplo clássico, um livro clássico, chamado Morro dos Ventes do da daquela menina então, uma das Bronx é Henry é Brot, Tem que ela as duas personagens, que é o Heathcliff e a Katz. Você tem essas duas personagens, você tem a impressão de que aquelas duas personagens são dois amantes normais e é inteiramente falso. A Heathcliff e Katz, eles criam novos afetos, muito próximos aos afetos dos dois. Certo? Então, quebra, quebra. É, é, essas figuras clássicas do amor que nós trazemos, do amor-sentimento, né? amor que é o um amor fracassado já há muitos séculos, fracassado há muitos séculos, precisa ver o século vídeo para confirmar isso, e a tentativa de criar novas formas de amar através da arte. Então, a arte, pelos exemplos que eu dei para vocês, ela só trabalha em dois componentes, os afetos e os perceptos que nas próximas aulas eu vou passar de casa para vocês. A partir de agora, eu vou projetar slides. O primeiro slide que eu vou projetar é o slide de ontem. É o webmaker. Vou projetar o webmaker, o projetar, Tem que fechar o o é que ligar a eu projetar slides. O que eu quero que vocês percebam, o que eu que fixei muito óbvio para vocês, é que isso daí é um objeto técnico, uma roda de bicicleta, e isso faz parte de um contexto. Como todo objeto técnico faz parte de um contexto. O objetivo do chão, o objetivo dele é muito claro, é retirar o objeto do contexto. E ao retirar o objeto do contexto, alguma coisa se conserva no objeto. E isso que vai se conservar no objeto chama-se percepto. é É isso que eu vou trabalhar com vocês. Ou seja, o objeto ele não, ele não esvazia, ele não esvazia, ele mantém componentes dentro dele. Um determinado seriótico do século XX, chamado é, Charles Sanders que é muito conhecido, né? ele chama isso de qualidades e potências. Qualidades e potências puras. Você tira um objeto do contexto e ele mantém as suas qualidades e potências. Por exemplo, uma demonstração matemática. Não é essa demonstração matemática verdadeira ou falsa, é a qualidade da demonstração matemática. Ou seja, há coisas que você, ao entrar em contato com elas, você não retira delas utilidade, mas o que você retira dela são os afetos, os que acertam para o poder Faça tudo. E esse é o mais famoso. Esse é o mais famoso, esse é chamado a ponte. Isso é o Víctorio, o Víctorio, que provavelmente nem sequer é, lixado, coisa que vale. O Víctorio tira do, do, da fábrica, não sei de onde é que ele tirou isso, e coloca em exposição. Vocês vejam que aí nós estamos entrando na plenitude do século XX, que eu vou chamar o século XX o século do simulado. O século do simulado é o século que tem de fazer da arte a liberação incrível, absoluta, de todo e qualquer modelo. A arte não se submete a modelo nunca. Vocês sabem que os nazistas deram chamar isso de arte regenerada, eles não fizeram salão dos de regenerados. Eles nunca foram nem, nem os nazistas nem os fascistas. Nunca foram capazes de entender é, uma obra nova de arte no sentido que ela não tem nenhuma implicação contextual. É inteiramente efeito da liberdade criadora. E essa liberdade criadora é a criação da, das qualidades, das competências, dos perceptos dos Muito bem. A partir daí, eu vou fazer uma pequena, um muito pequena, para crescer com vocês na, na questão das respostas. Vai aparecer agora, me parece que isso vai aparecer, uma tela do renascentista. Uma tela renascentista, é isso? É eu... Não? Não? vai vai? Então pode para frente. Nós para sentido. Então deixa, bota na hora de uma na Não, abandona, abandona. Vai para a hora de não mão. não é não problema. essa tela aí. essa tela. O que há de esquecer nessa tela, são mais lindos. Percebam as linhas. Notem como as linhas elas têm assim a, a, o estatuto das linhas e cristianas. Elas procuram fechar, fechar alguma coisa, como se fosse um seco, como se fosse um quadrado. As linhas elas são, Linha elas, né? são linhas exatamente linhas de contorno. contorno da testa, contorno do nariz, contorno impressionante dos lábios, contorno do pescoço. E o fundo claro, olha o fundo claro. Então, é, o artista é uma ele centra nessas linhas de contorno, ele faz as linhas de contorno o objetivo da sua obra, por isso essa obra vai ser chamada, arte, a arte renacentista vai ser chamada de arte linear, ou arte linear, que é uma arte em que o, o artista pretende é, fechar a sua obra de contorno e deixar um fundo branco dividido exatamente em dois para dar uma ideia de. De simetria e de harmonia. Passa. Isso. É que eu mais, eu não sei, de barroco, é que pedir é zero, mas roupa é uma não tem nada a ver com o Barrão de Renatar. Tá bom? Volto. Volto, Esse é um Carabag. Eu não sei se vocês sabem que o Carabagem fez é, um filme do Caravaggio que por Derek Jarman. Se vocês tiveram a ver esse filme do Derek Jarman. O Derek Jarman fez um filme sobre Caravaggio. O Derek Jarman é um dos grandes, diretores do século XX mas o Derecho de diálogo cometeu um equívoco no equilíbrio de Calavari, no sentido que ele faz, ele faz imagens vivas do quadro de Calavari. Mas o que marca a arte barroca não é propriamente as imagens que estão do lado de cá. Ainda que as imagens, você já pode notar que elas já perderam a precisão linear, elas já começam a ser sombreadas, esse quadro não está muito claro nesse sentido. Mas a marca essencial da, da arte barroca é o fundo escuro. Esse fundo escuro chama-se fundo sombrio. Esse fundo sombrio eu vou expor para vocês na próxima aula. Já na próxima aula, o que vem agora, que vem agora, ainda é gravado, né? Ainda é gravado, você veja o fundo sombrio. Olha o fundo. Olha o fundo e olha o rosto desse homem que está segurando a, a imagem branca. Olha como é que o rosto dele já não tem mais a linearidade. O rosto dele já está todo marcado por sombra está todo mergulhado na sombra, e a figura que está lá atrás, ela parece sair da sombra, ela parece estar emergindo da sombra, parece que ela tá saltando da sombra. Esse acontecimento não é um acontecimento português. Na aula de barroco, eu para vocês, isso daí é essencial. Então, o barroco, uma das grandes marcas da arte barroca, é a invenção que se chama o fundo a queda do linear, e por isso o barroco é se chamado de arte pintoresca. Eu sei que a Marte já não é mais linear. O sombreado começa a dominar as imagens. Vai. Isso daí não fica para isso agora, mas deixa. Isso daí é Roper, isso é Roper século XX, isso é um autor americano, autor americano que altamente influenciou o filme de Antônio Loni, porque o que visa o Roter é pintar o vazio, o vazio. E não o vazio psicológico, não o vazio existencial, não é isso. que está fazendo? Ele quer mostrar o vazio plástico, o vazio da obra plástica. Então, essas personagens daí, elas estão olhando para onde? Para nada, não é? O Walter ser um dos, um dos artistas que mais influenciaram o cinema, é, influenciaram altamente o Anguinho, influenciaram altamente a história do quadrinhos. As coisas, as coisas altas, a história de Paducah altamente conhecida pelo Roper, e, e a marca do Roper é o fato, é fato de ser um pintor figurativo no século XX. Que é uma coisa bastante surpreendente, o século XX. Vocês sabem que é o século que rompe, ou pelo menos deforma as figuras, o Roper mantém tipo as figuras clássicas. Vai. E esse daí é o Lucian Freud, né? É o é isso é o Luciano é, é é. é é Freud. Isso é Luciano Freud. Você é Luciano é Freud. É Freud. O Luciano Freud é o sobrinho de Goy, mestre de Freud, E ele já tem, e ele já traz também a mesma tendência figurativa. Você vê que a figura está aparecendo aí na tela dele. E é preciso que a gente saiba agora: dá é para jogar um movimento? Um né? É. Mondrian, Mondrian, o que acontece é o seguinte: na, na em 1910, em 1910, é, não é o Mondrian é o Kandinsky. O Kandinsky chega em casa e observa as telas que ele tinha pintado naquele mês. E ele vê uma das telas dele encostada na parede. E na hora que ele vê aquela dele encostada na parede, ele tem uma surpresa, porque a tela começa a revelar alguma coisa para ele que não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha tentado. é que a tela perdeu a estrutura criativa e começou a revelar essas formas adistratas. Isso chama-se anamorfose. E é exatamente esse acontecimento que vai se dar em 1910. Mandelitsch, Molien, Kandinsky, eles abandonam o figurativo, eles abandonam o figurativo da roupa, abandonam o figurativo da cientista, extra eles abandonam isso e começam a introduzir as formas abstratas. Então, as formas abstratas é a primeira grande revolução dos século em função das artes plásticas, abandonando o figurativo, porque o figurativo seria uma arte ilustrativa, narrativa, ilustrativa, narrativa e representativa. O grande objetivo da arte de Estado é abandonar o campo da representação. Vai cansar, vai cansar. Esse daí é o Defunes, parecia um pouco adiantado. Esse daí é um Omega de se esse, esse, esse, esse artista aí pertence a uma escola chamada de especialismo abstract, que esse especialismo abstrado já tenta fazer as figuras em termos de manchas. Ou seja, eles mantêm a figura. Mas já começam a jogar manchas da figura. Ou seja, a figura clássica, ela já começa a ser rompida. Muito... E outra coisa muito marcante é a solidão da figura. Uma coisa quase impossível na área figurativa. A senhora, porque a figura é sempre na área figurativa é acompanhada por outras imagens, de casas, etc. Então, o é uma marca do especialismo abstrato. O especialismo abstrato é a década de 50 tá aí. Tá, tá, esse daí, esse daí, e esse daí. é fechado. Esse é o Pollock. O Pollock é o artista mais famoso dessa escola chamada de especialismo magistrado. Vocês matem a linha do Pollock, matem essas linhas. Essas linhas são linhas exatamente quanto as linhas renascentistas. São linhas que não contornam mais. Elas não têm mais contorno, são linhas livres. São linhas absolutamente livres. Essas, essas linhas vão ser é fundamentos de explicação para nós compreensão de nós, para nós, nas próximas aulas. Então, nós, um Paulo um polo, há diferenças dos, dos, dos primeiros abstracionistas, ele não prende imagens, ele não prende cores dentro dele. Ele libera, aí libera as linhas, as linhas ficam inteiramente soltas, e esse é o objetivo que ele tem, é quebrar o domínio dos contornos. É muito interessante que se vocês é, pegarem, qual é que é que sim? Feltre. Se vocês pegarem o feltro, e o feltro observado no microscópico, no microscópico, é exatamente isso que tem. São linhas inteiramente enlouquecidas, sem direção, é, fazendo esse objetivo que o polo aqui tem, de quebrar o domínio da, da, da arte abstrata que tinha substituído a arte figurativa. Isso é ler é, isso ainda é barro. Isso é o greco, o um quadro famosos, um termo de quatro onde embaixo é a morte dele, em cima ele é recebido por Cristo. É recebido pela aliás, é recebido pela, é, pela Santa Maria. Né? Note uma coisa interessante, como as figuras do céu, elas começam a enlouquecer, elas começam a crescer enlouquecidamente. O que mostra que a arte, a arte barroca já é uma quebra da tradição primitiva. Que o artista, de forma nenhuma, artista barroco, estaria preso ao campo da representação. O que ele faz é muito original. Ele deixa embaixo, na hora do pintamento, a aparecer que está tudo sendo representativo. Lá em cima, as figuras ganham dimensões assustadoras. A imagem não está muito bem projetada. Fala assim, o de É aí, assim, essa vou voltar a é, testificar Parecendo aí um Eugoshi. Né? Não é um Eugoshi, isso? Não é um Eugoshi clássico. Não é um Eugoshi clássico, não é o um Eugoshi que eu queria. Porque é Eugoshi, pintou de mulher. Isso. isso é um Eugoshi. Isso é um Eugoshi. O Eugoshi é um pintor de 28 anos de idade, ele tem uma experiência austríaca, ele tem uma experiência notável, porque ele quebra literalmente o domínio figurativo, introduzindo as deformações. Dentro das suas imagens. E essas deformações tornaram a Eroshi um dos pintores mais importantes do século XX. Tem mais alguma? Isso é um outro letrado? Mais? Aí, essa coisa notável que está aí, eu queria dizer a vocês que um, que um artista pop nosso, Paulinho é, Mosca, fez o seu segundo CD um tipo de pensar e, pensar e fazer música ensino cima do Ergondi, todo ensino cima do antigo, com imagens do Ergondi. Então vocês notem que essas imagens do Ergondi já não têm nada a ver com o campo da representação. Elas não ilustram nada mais do que as torções, a violência das forças que passam por dentro de um corpo. É como se fosse um corpo tomado, vou dizer dessa forma, por vômitos, por terrores, por forças inacreditáveis que atravessam o corpo, e o artista, ao invés de representar formas, o que ele quer é expressar coisas, reproduzir o um discurso do Paul Klee e do Cezanne, que a arte não tem a função de representar invisível, mas sim de tornar visível o invisível, e esse invisível são as forças que percorrem Novamente, um o Lucentrois, uma das terras mais famosas dele, que é uma esquizofrênica, a espírita e a flor, notem o olhar dela, a beleza do olhar dela e a despreocupação completa que Luciano Freud tem nos vários espaços da arte, dos modelos das artes representativas. Vai. O Luciano Freud. Vai. O Luciano Freud. E aí surge um dos acontecimentos mais extraordinários do século XX, é esse daí vem a ser é, o Francis Bacon. Essa tela é uma paixão que o Francis Bacon tem pelo Velázquez, é, esse daí é o Papo de 1910, e o, o, o, o Francis Bacon tenta nessa tela fazer uma coisa que é absolutamente original, pintar o grito. Vocês sabem, acho que todo mundo conhece, é o grito do Munch. Entra no um universo do Lunch. O grito do Lunch é um grito de terror. E esse grito aí é o um grito em si mesmo. É o um grito enquanto afeta é e enquanto um, um, um, um percebe. E o Francis D. para trazer isso para a cultura, o que ele vai trazer na obra dele é um processo de deformações que chega às raias da loucura. Chega às raias da loucura. É onde eu disse para vocês ontem que o artista, né, na sua experiência de caos, Nessa experiência que ele faz, ou ele se perde, né? ele se perde no um vazio, ou ele consegue ter uma obra que o homem comum dificilmente vai entender. Então essa obra que está aí é como qualquer obra de arte, uma obra com o seu próprio tempo. A questão do que eu disse, a obra de arte, a obra de Neozó, ela é sempre uma arte com o seu próprio tempo, no sentido que o seu próprio tempo não está preparado para compreender uma obra de arte. A obra de arte ela quebra o um regime do senso comum, ela quer com o regime de bom senso, ela quer com os ideais do homem comum. E, por isso, o conceito <coughs> dele introduz o que se chama deformação. Com essa tela, vai nascer uma classificação nova. É um, um filósofo francês, um estudante de filosofia francês, chamado François léon chama esse tipo de tela, não de figurativo, mas de é. figural. O Bérez não toma esse termo para ele. E daí eles já sabem tá uma distinção entre e figura. Isso daí são as figuras. Ou seja, as figuras são as imagens que o objetivo dela não é mostrar as formas, mas expressar as coisas. Se tivermos algum é isso aí. Isso daí Isabel Paul Jorko, uma das modelos dele. Olha como ele faz as deformações, nós vamos trabalhar nessas deformações, exatamente o que ele quer fazer aí. E para mostrar para vocês a prática do hoje, quando eu disse para vocês que o Cristo diz que fazer arte é pensar o nascimento do tempo, ou seja, a arte não pode ser feita sem o pensamento. A arte não é um produto de imaginação, a arte não é um produto de sono, A arte é um produto do esforço, mais que é fim do pensamento, tentando criar alguma coisa para transformar o um modo de vida do homem. Ou seja, a arte não é alguma coisa para ser figurada em museu. A arte é uma prática, que é uma matéria para cair do mundo e inventar o novo todo. Eu concluo essa aula e essa frase. Muito obrigado.